E aí pessoal, como é vocês? Aqui que fala pinguim e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Dessa vez eu estou aqui para mais um episódio da saga né, de reagindo aos criadores de conteúdo que gravaram vídeos sobre os meus jogos. E hoje a gente está aqui para assistir o vídeo do canal Normal Gamer, com o vídeo Space Kitchen, fui trabalhar numa hamburgueria. Pelo menos, é, eu acho que só vai dar tempo de ver esse vídeo, eu não acho que vai dar tempo de ver outros vídeos. Mas vamos ver, né? Temos uma parte grande aí para dizer. E é, rapidamente falando sobre Space Kitchen, Space Kitchen é um, o grande maior sucesso da Install em todos os tempos. Tá? Ele agora está com 43.322 views nesse exato momento dentro do Scratch, então eu acho que é grande o suficiente para dizer que foi um grande sucesso. Ele parou nas partes de do, do Scratch é, durante um tempo acho que foi mais ou menos um mês e foi muito bem aceito por toda a comunidade. Eu sei que ele tem seus erros, eu sei que um monte de coisa a gente tem para corrigir em relação a Space Kitchen, mas foi um jogo muito especial porque ele foi o primeiro que realmente bombou e eu acho que ele levou o conhecimento de um toda a install um pouco mais para frente. E agora a gente vai conferir um vídeo de um criador de conteúdo que fez. Sobre esse jogo. Ele tá. É, a versão que tá disponível, que é a versão que ele jogou, é, é uma versão demo, vamos dizer assim. E é quase um protótipo, mas isso aí fica só de curiosidade, porque ele é, ele é praticamente um protótipo, uma coisa que a gente quer fazer pro futuro. Então, sem mais delongas. Olha lá! Então, a gente está aqui para chegar e, olha só, já está com a nossa tela aqui aberta. Antes, eu esqueci, verdade, é, eu tenho um avisos para dar. É, se você acompanha o conteúdo do Pinho 10 na na né, Viu Vídeos, a gente está parando um pouco agora né, de anunciar um pouco os vídeos da Vídeos e tem um motivo, né? que é, a Viu Vídeos, ela voltou, entre aspas, inclusive, provavelmente, esse vídeo também né, Quer dizer, vai mais pra frente, pra lá, porque a gente tá preparando o terreno pra quando ela voltar de verdade. Porque mesmo que o site tenha voltado, o suporte ainda não voltou, um monte de coisa ainda não voltou. Você pode ver que o próprio ícone da MPG dentro da View Videos, ela ainda não voltou. Né? Eles não mudaram as coisas ainda de volta normal. O Pimelé já tá lá normalmente, mas o conteúdo ainda não voltou completamente. Então pra você que assiste na View espera um pouco Antes da, da gente voltar, porque a gente ainda tá... Quer dizer, a gente não, né? A MPG tá, a gente tá esperando um pouco ela voltar e os caminhos, porque teve todos os problemas de corona, eles tiveram migração, mas eles estão fazendo um site mó legal aí do, da MP Games Online, tá? Inclusive, fica aí a recomendação do site da MP Games Online, joga lá e joga o Vidas 5, que é o meu jogo mais atual. É, tá divertido, muita gente tá gostando pra caramba, quero ver você colecionar todos os Winx lá no Vidas 5. Sim. Tá? é um jogo em destaque, acho que está agora aí quarto jogo mais jogado de todos, do mês não de todos os tempos, mas do mês o que já está sendo muito bom, muito obrigado a todos que estão jogando e vamos lá vamos agora reagir ao Space Kitchen um abriso. bom, então vamos lá eu vou virar uma dessas, porque eu estou deixando eu tenho dois minutos, é muito sick isso Vamos lá. Mais delongas. Eu quero só colocar. Eu esqueci de colocar o fone, gente. Vocês acreditam nisso? Eu esqueci de colocar o fone. Não vai ficar o som duplicado para vocês. Eu não quero isso, não é mesmo? Quero dar play. Nice. Calma lá. Vou colocar aqui. Bonitinho. Tal. Ok. Vamos lá. 3, 2, 1 e play. Normal Gamer, eu gosto da intro dele. A intro dele é muito Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William, que é o canal Normal Gamer. Trazendo aqui um game brasileiro chamado Space Kitchen. É um jogo feito pela Instal Games. Instal Games é uma produtora Yay. de games independentes. Uma uhum. pessoa entrando em contato comigo, especificamente João Vitor. Eu, eu mesmo, eu, vossa pessoa. Está falando aqui, fui eu que falei com ele. Então vamos lá. Uhum. Tá, para aí, peraí. Tá, eu quero que ele vá falar um pouco do foco. Eu só quero dizer que sim, o link do Speed está aí na descrição. Assim como dos outros jogos na install, tá bom? E lembrando que tá tudo na MP Games Online, incluindo o Space Video. Inclusive acesso pela MP Games porque a gente ganha alguns centavinhos, tá bom? Então vai lá, vamos continuar aqui. Público infantil é uma palavra meio forte porque eu já levei evento e geral gosta. Então é pra todo mundo, mas é claro, a gente tem o foco. E sim, o foco é público e foi demais. Vai, É importante tipo. para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, você quer é papai, mamãe que acompanhe meus vídeos aí, tá aí uma boa para os seus filhos. Não quer dizer que os adultos também não possam se divertir, ah, né? Bom, é isso é mesmo. Essa... É isso mesmo. Ele, ele sai com as ideias. Então, você já sabe, você pode jogar esse pesquisa. fica tranquilo. É muito legal. Eu garanto. Celula de qualidade. Do é claro foi o que eu fiz, né, gente? Mas. Sério, eu dei muito carinho por isso para Mas vamos lá. inscreva -se, like e... Dá inscreva -se no sininho, e... Inclusive no vídeo dele. Tá aí na descrição. O jogo ele é uma demo, ele está em Sim, não tá pronto, então pode ser que aconteça. alguns bugs, sim. sim. As fases disponíveis no jogo se passam no planeta Terra. Isso é muito importante, porque a gente ainda vai trazer os planetas, tá? Para quem está se perguntando, para quem está ansioso, fica ansioso mesmo, tá? Ainda vai vir, a gente está planejando, tem muita coisa ainda para vir. Como eu estava falando no início, ele é quase um protótipo do que vai vir pela frente, então, pode se preparar porque vai vir muita coisa boa. Vamos lá! Em breve verão fases no espaço, que dá nome ao jogo, né? Bom, é isso aí! Bora jogar? Bom pessoal, é isso aí, vamos conhecer o game. A ok. O alegre. O jogo tá bem colorido, né? Vamos lá. É. Continuar o cara continua. O Inglês, espanhol e. Português! português. Agora vamos começar a leitura. Olá. Bem-vindos. Especificamente. Bem é aqui nesse momento que a galera de inglês vai começar a me matar porque já me matou. Já... Eu estava numa chamada de Discord, já quase me mataram Porque tem erro de inglês pra caramba aí Primeiro jogo que eu tentei fazer realmente em inglês Então, normalmente se a pessoa estiver assistindo Você sabe muito bem quem você é Agora eu tô rindo pra caramba porque foi muito meme Então, é isso Siga em paz, siga em frente, olha para o lado Se liga na batida do cavaco, olha. tchau Olá. Tudo bem? Tudo. Pra quem não sabe, essa aí é a voz do Scratch, foi uma das novidades do Scratch 3, porque o Space Kitchen todo foi pensado nas novidades do Scratch 3, uma delas são a voz. Então, beleza, continuamos. Boa sorte. Ok, vamos pra chapa. Vamos pra chapa. Gostei disso? Oi, como que entrega? Fica entendendo? Muita gente Confuso, é só clicar nele, gente, é facinho, é errado. Vou até para pra gente, olha. colocar aqui em cima no install, você já sabe o que é na mesmo, então vamos lá. Certo, olha só, já tem mais pedidos, o negócio hoje, o que é isso? Acontece é errado? Simples, É simples. Pra... É compatível com mobile, tá? Pra você que está se perguntando, Jovem Dinâmico, tem pra mobile. Um jeitinho. Gente... <risos> esse meme é muito bom, irmão. Eu não sei o que tem esse roxinho aqui. Não pode ser rápido. Gente. É um presunto. É um presunto. Acredita em mim que é um presunto. Por favor. Já teve tanta gente perguntando que desiguala essa. Isso é presunto. Eu sei, pelo menos vi. Presunto. Dessa cor. Por bem, é um pouco mais claro. Mas.. É presunto. Pô, o botanismo pegou bonito pra esse jogo, né? não pegou. Pegou, pegou. Pegou bonito, peraí, bloqueado. Isso aqui, pô. Opa, oh, já entendi aí. Ó o bug aí. Esse bug não é meu, viu? Então é isso que eu queria deixar, claro. Esse bug não é O bugzinho aí, ó, normal, o jogo está em desenvolvimento. Cara, que criatividade, né? Isso aqui foi feito parecendo no inocente, né? Cara, isso aqui... Todo mundo fala isso, irmão. Nunca eu vou entender. Vai. Esse eu fiz no Scratch, tá? Pra quem se pergunta. Tanto do próprio Scratch. Tem que ter muita paciência. Essa hora tá Olá, de novo. Tenho novas coisas para te ensinar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Primeiro, não esqueça de ver as emoções do seu cliente. O Super seu cliente feliz. feliz! Enjoado e nervoso. Oh, tem cliente que é chato. <risos> tem cliente que é chato. <risos> é real. É real, tem cliente que é chato. Tudo bem que não, no jogo nem é o caso, mas... Aqui é só você ler dar mesmo. Comidas agora, selecione a área dos ingredientes. Mais meme ah, Mais meme eu, tenho a... eu adorei que colocaram esse Efeitinho da setinha, porque não foi eu que coloquei Mas ficou muito bom Tá difícil. difícil, né? Mas tava mais fácil Ok Vamos lá, quase Agora tem que memorizar tá, agora esqueci. É, Curiosidade aí pra vocês, mais uma vez ó. Essa parte aqui, ó era pra ter já a parte de emoções nessa fase. Mas eu resolvi não, porque senão ia ficar muito complicado pra quem tá aprendendo aí no negócio da setinha. Então eu deixei. Ah, esse aqui vai confundir, hein? É. Baixo, roxinho, amarelo. Vai. Vamos correr de língua. Tá. Agora é só. E agora, como é que corrige? <risos> <risos> Mais <risos> meme. <risos> esse meme do burro. Isso. É só clicar ah, nele bem. de novo. Se você arraia ah, ele L e é Só isso. Vamos lá, vamos trabalhar rápido com o Jorgelim. Tá? Vamos com o Jilim. Mais uma fase completa. Vamos ao próximo. Terceira fase. acho que é eu... o ver tantas coisas para aprender. Mas juro que está acabando. Vamos lá. De novo. De novo. É, de novo. É, treinar, né? Eu fui contratado agora. <risos> agora? Você tem uma nova área, a área do hambúrguer. Pronto. Okay, agora... O caos começa aqui. O, o caos faz... começa esse aqui. E um tempo que é dado em uma barra de tempo. Barra é tempo? Hum, você agora tem tempo para cada cliente. Fique ligado. Olha Esse Parque. bug eu só fui perceber isso agora. Nem deu pra perceber porque é muito claro. 10 pedidos sem expressões saibosas. Boa sorte. Boa sorte. Ok. Aqui. Ah, ele vai pra chapa, entendi. Isso mesmo. Bom, então tem que esperar ficar pronto. Ó lá, tá diminuindo. <risos> Entrega. Lembra que só tem essa fase até agora, né? Tudo bem que tem tá a versão completinha tá, das fases da Terra que vai até as 5 e o quinto é um caos. Amarelo. Eu juro pra vocês, é um caos. Eu fiz pra ser bem nossa. difícil. Pô, cojinha de lum. Não, com o de ar de pra... lunes. Se eu colocar dois, será que vai queimar? Não, não. Tomara que eu não coloque fogo na cozinha. <risos> A gente já Ótimo. tem como colocar fogo na cozinha <risos> Ia ser um caos, mas... Ia ser divertido Olha, agora inteligente, ó. A... É pra isso que serve mesmo É pra isso que eu coloquei eu vou colocar o dois que o vai a... Você, Quem jogou a quinta fase Tudo bem que ela é extremamente lagada Mas quem jogou a quinta fase Sabe que é o caos Você não vai conseguir passar se você não colocar mais de um oh. burro ali na né? igreja A pressa é inimiga da perfeição Real Queijinho. Real, a pressa é inimiga da, da, da perfeição, perfeição. Uh. E espera Vamos lá, ficar pronto E, e acabou aqui. Bom galera, isso aqui é uma prévia do jogo Por favor, Inscreva-se, deixe o like, ative o sininho de notificações. As redes sociais da Install Games estão na descrição desse vídeo Entre em eles, deixem uma mensagem lá de apoio. E Pode deixar deixe sua opinião lá. Inscreva-se nas redes sociais. Bom, E quem quiser jogar, o link também está na descrição. Jogo gratuito. Então fique com Deus. e Até a próxima! <risos> muito bom! Muito bom! Esse foi o meu react segunda parte, porque eu já estou vendo que está com quase 20 minutos de duração. eu quero transformar isso aqui no vídeo 10 minutos ou menos. Então, a gente vai parar agora. E só para eu deixar claro, o próximo vídeo é do SD Louco já da, do Vida 5. Eu acho que vai ser bem divertido. Eu espero vocês aí na terceira parte desse vídeo, dessa pequena saga. Porque uma pequena saga, tem aqui mais três vídeos só para gente é a pequena saga das pessoas que estão gravando vídeo sobre os meus jogos. Tomara que você tenha gostado. Não esqueça de dar o um like, se inscrever, clicar no sininho da notificação para ficar ligado para acessar os próximos vídeos. A gente agora está tendo também vídeos de ferro Amanhã deve sair um. A partir do momento que sair esse vídeo, no dia seguinte vai sair o um vídeo de ferro Para você ficar antenado e também ligado nas próximas novidades. Vai ser a segunda parte agora do ferro Tá muito legal essa saga. Incrível. Que eu estou tendo com vocês com todo carinho a trazer, porque o Feral é um dos jogos que dá para eu trazer aqui no YouTube, porque é mais de 13, né? Pelo o próprio jogo diz que é mais de 13, então não tem problema, eu posso trazer sem problemas para vocês. Olha só, isso é muito legal. Então, vamos sempre trazer aqui mais conteúdo desse jogo, Esse Feral. Se você não conferiu o primeiro vídeo, eu recomendo que você confira tanto dessa série aqui de Reacts, quanto da série de Feral, tá bom? vamos então, os vídeos vão estar aí na descrição, assim como o esse vídeo aqui do Space Kitchen, completo para você poder assistir. Muito obrigado por ter assistido até aqui comigo, nessa incrível Saga. E eu vejo você na próxima. Não esqueça de se feliz sempre. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!